Fala meu querido, tudo bem? Jeremias Barbosa E hoje eu vim aqui para te entregar o um mapa de um grande tesouro Esse tesouro que vai te ajudar a ter uma vida extraordinária Meu nome é Jeremias Barbosa, sou Master Coach E eu quero te convidar a desfrutar desse assunto Que eu tenho certeza que vai te chamar muita atenção Hoje eu te darei 9 dicas para ter uma vida extraordinária E como todo bom coach, adoro fazer várias perguntas para que você possa estar ampliando aí suas percepções. E a primeira pergunta que eu te faço é, quais são os reais motivos que você tem para querer ter uma vida extraordinária? Se você pudesse, tivesse o poder de trazer o um futuro para o presente, que vida extraordinária você estaria vivendo hoje? Quem estaria vivendo essa vida com você? O que você faria de extraordinário todos os dias? Sabe aquela coisa que você faz, que quando você faz, você não vê o tempo passar? Talvez seja tocar um instrumento musical, talvez seja estar com os amigos, talvez seja uma pescaria, que no meu caso eu adoro fazer isso. O que seria isso que você faria todos os dias, se tivesse a possibilidade de viver essa vida extraordinária? Então, nesse vídeo, eu vou convidar você a fazer reflexões para poder chegar nesse sonho que é para todas as pessoas. E acredite, isso é possível. Então, o primeiro passo para você ter uma vida extraordinária, olha só, é compreender como funciona ou qual é o valor que você dá para seus princípios e valores. Qual é o poder que isso tem na sua vida? Qual é o manual de funcionamento que você tem? Já percebeu que todo equipamento valioso, ele traz consigo um manual de instrução? Nesse manual de instrução, dá todos os limites para se poder usar esse equipamento. Ali, vem falando dos valores, os princípios e os significados que cada item tem. Valores e princípios, eles correspondem a tudo aquilo que é importante para você. Você já parou para analisar quais são os seus valores e princípios? Bem, nós somos uma mistura de tudo isso. Nós herdamos valores e princípios da nossa mãe, do nosso pai, e com o passar do tempo, nós acabamos desenvolvendo os nossos valores e princípios. Porém, numa sessão de coaching, por exemplo, quando perguntamos isso para as pessoas, muitas ficam sem saber o que falar, porque nunca ouviram falar disso. E o que acontece quando você não sabe seus valores e princípios? Olha só, seus valores e princípios, eles guiam a sua vida, suas ações e seus resultados. Se você não tem isso estabelecido, qualquer resultado que vier para você está valendo. Então tenha isso muito definido. Quando somos guiados pelos nossos princípios e valores e eles são respeitados, conquistamos pelo nosso merecimento tudo aquilo que queremos em todos os campos da nossa vida. Está vendo como é importante você definir os seus valores e princípios? E se você é casado, olha só a importância de você estar alinhado com o seu cônjuge para saber quais são os seus valores e princípios e quais são os valores de princípios do seu cônjuge. Porque se vocês tiverem filho ou já tiverem filhos, já têm filhos, quais são os valores e princípios que serão inculcados nessas crianças? Base de tudo é família, tenha isso muito claro. Então, o primeiro passo para uma vida extraordinária é muito simples. É compreender o poder que tem esses valores e princípios na sua vida. Ok? Segundo passo para uma vida extraordinária. Olha só. Estar satisfeito. Olha que coisa simples de, de, de se pensar. Estar satisfeito. Qual é, de 0 a 10, o seu nível de satisfação com a vida?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 é olhar para a sua Roda da Vida. Se você não conhece essa ferramenta, fique tranquilo, que em breve nós estaremos falando sobre essa Roda da Vida e você vai entender se você realmente está se esforçando para estar satisfeito em cada aspecto da vida dessa Roda. Estar satisfeito é saber que o que nos define é o que está dentro de nós e não fora. Não precisamos de absolutamente nada externo para sentir esse senso de bem-estar. Então, esteja satisfeito, porque esse é o segundo passo para uma vida extraordinária. O terceiro passo para uma vida extraordinária é parar de, de se justificar. Como você tem enxergado as experiências da sua vida? Tem tirado proveito? Todos nós passamos por bons e maus bocados né? nessa caminhada, nessa trajetória da nossa vida. A grande diferença está na forma que você enxerga isso. A evolução que isso te traz. Como você tem enxergado isso? Você consegue reconhecer nas crises oportunidade para crescer? Como é que você vê isso? Ou está toda hora se justificando? Lembre que a perfeição e a capacitação surgem com a rotina de bons hábitos. Você tem se esforçado para criar bons hábitos? Ou você é aquela pessoa que tem uma mentalidade engessada, fazendo as coisas todos os dias? Como é que está isso? Se você está percebendo que as coisas não conseguem sair, que está sempre na mesma coisa, patinando, você tem essa noção que você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes ou você só fica se justificando, falando, mais ah, mas, porém, enfim, esses termos de quem se justifica, isso é comum para você? Como é que você tem visto essas coisas? É importante que você pegue um papel e uma caneta e comece a escrever tudo aquilo que você quer eliminar da sua vida. Esses hábitos que não têm te ajudado a ir para frente. Então, o terceiro passo é muito simples. É você apenas parar de se justificar. Porque pessoas que querem resultados, elas não se justificam. Elas correm atrás daquilo que elas realmente querem. Ok? Quarto passo para uma vida extraordinária. Aumente a sua capacidade de enfoque. Ter foco. O quanto você é focado. Bem... Você já provavelmente leu ou ouviu aquela frase que diz assim, tudo que eu foco, cresce. Seja numa solução ou, no, ou, ou, por exemplo, num problema, se você ficar focado naquilo, ele vai crescer. Acontece que hoje em dia, nesse mundo digital ao qual vivemos, isso nos trouxe um grande problema. Né? Augusto Cury ele chama isso de síndrome do pensamento acelerado. São muitas informações todos os dias, quando pegamos o nosso celular, estamos na frente do nosso computador, muitas e muitas informações. Isso gera muitas ideias e também gera pensamentos de comparação, de julgamento, porque você vê uma pessoa fazendo isso, outra fazendo aquilo, e o que você acaba desejando? Ter resultados como as outras pessoas. Porém, olha só, quando olhamos para os resultados das outras pessoas, nós não pensamos no caminho que ela percorreu para chegar até lá. Pessoas de sucesso, elas têm foco. E o que é foco? É fazer uma coisa de cada vez. Então, não esteja refém desses aparelhos eletrônicos que às vezes te tomam muito tempo durante o dia, porque isso acaba atrapalhando a, a, essa questão de ter foco. Né? A primeira coisa que a gente acorda quando né, começa o dia é o quê? Esticar o braço e pegar um aparelho né, de celular, ver o WhatsApp, ver o Facebook, o Instagram e é comprovado que isso não é saudável. Então, como você tem lidado com isso? Você está sendo regrado? Você hoje, no seu tempo, você está ocupado ou produzindo? Tá? Então, é tudo uma questão de foco. Com esse grande avanço da, da tecnologia, pensamento acelerado, as pessoas elas perderam o senso de comemorar as coisas, de serem gratas, porque elas nunca estão satisfeitas. Então é importante que você pare, que você comemore cada coisa que você faz. E gente, isso é um hábito que você cria. Tá? Vou compartilhar com vocês que eu não tinha o hábito de comemorar absolutamente nada. E quando você começa a se desenvolver, se autoconhecer, esse campo que a gente trabalha muito do autodesenvolvimento, você vê o quão é importante você ser agradecido, o quanto é importante você ser merecedor e comemorar cada coisa que você conquista. Então, comece a prestar atenção todos os dias. Você é grato é, por tudo aquilo que acontece na sua vida? Você agradece, por exemplo, a sua esposa quando ela te faz algo maravilhoso, aquela comida, aquela sobremesa, quando ela, enfim, cuida de você, né? Você, esposa, reconhece o esforço que o, marido, o seu marido faz para poder te agradar? Como é isso? Você costuma agradecer o seu cônjuge pelos filhos que você tem? Gente, são pequenas coisas que fazem uma grande diferença. E você precisa focar nessas coisas, você precisa ter atenção que essas coisas são importantes para que você possa crescer e sentir um nível de satisfação muito grande, porque isso vai te trazer um nível de satisfação para ter essa vida extraordinária. Lembre-se de tangibilizar os seus sonhos, coloque, ele nos papel, no, no, coloque no papel e comece a trabalhar ele. Um sonho de cada vez. Comemore tudo aquilo que você conseguir alcançar. E principalmente, foque no positivo. Porque é as coisas positivas que você pensa. Que vai te levar aquilo que você realmente quer chegar. Ok? Quinto passo para uma vida extraordinária. Preste muita atenção nesse item. Porque muitas pessoas têm crenças limitantes a respeito disso. O quinto passo fala sobre atrair riqueza e prosperidade quando falamos de riqueza e prosperidade estamos falando de abundância abundância é o que tem excesso é muito simples e isso tem a ver com a lei universal a de dar e receber algo muito simples está também ligado ao estado interno que você escolhe viver estado de graça Estado de alegria, de gratidão. Aprenda a desfrutar, a desfrutar do momento presente e a reconhecer suas vitórias. Você faz isso? Tem reconhecido as vitórias que você conquista todos os dias? Olha só que interessante. Nelson Mandela disse que o dinheiro não cria sucesso, mas sim te dá a liberdade de criar o sucesso. O dinheiro possibilita ter as condições de sermos bem sucedidos nas nossas vidas. Então, olha só que detalhe interessante. O que é ter sucesso? O que é sucesso para você? Geralmente, sucesso está ligado a você fazer algo que você quer, na hora que você quiser e aonde você estiver ou querer estar. Porém, a gente sabe que para poder fazer isso, nós precisamos ter dinheiro, recurso. Então, você vai ter um tempo você vai ter que trabalhar muito para poder fazer isso de uma maneira mais tranquila. Dessa maneira que você quer. Volto a falar, quando a gente olha pessoas de sucesso, a gente não tem ideia do caminho que foi caminhado para chegar lá. Mas para você realmente ter sucesso, você tem que fazer isso. Porque, como diz o meu grande mestre, né? o amor é lindo, o céu é azul, mas sem dinheiro a gente não consegue fazer absolutamente nada. E ser rico não é ter dinheiro. Ser rico é saber o caminho para se ganhar dinheiro. Ser rico é saber administrar tudo aquilo que você ganha e tudo aquilo que você gasta. E principalmente ser verdadeiro consigo mesmo. Então honre o seu esforço, crie o hábito de todos os dias estar aprendendo com quem sabe, ok? Modele pessoas de sucesso que com certeza você vai estar atraindo prosperidade e, muito, e muita riqueza para a sua vida. Porque todos, eu digo todos, foram feitos para poder gozar, aproveitar tudo que tem de bom nessa terra. Então, todo ser humano nasceu com capacidade, com um dom, com um talento de fazer algo extraordinário. E esse algo extraordinário é algo que vai te dar prosperidade e riqueza. Quer ver só? Agora... Eu estou aqui dando essas dicas para vocês como Master Coach, mas olha quantos Coaches, Master Coaches existem no mundo. Existem vários, mas isso não quer dizer que eu não vou ter cliente, ou que eu preciso, eu preciso ser melhor do que o outro, porque tem pessoas que vão se identificar com o meu perfil, como vão se, é, se identificar com o perfil de outros profissionais. Então não se limite, existe espaço para todo mundo ser rico e abundante nessa terra. Apenas você tem que identificar naquilo que você é bom e fazer aquilo de coração. Tá bom? Então, preste bastante atenção nesse quesito, reflita bastante e procure entender o que você pode fazer para estar atraindo riqueza e prosperidade para a sua vida. Passo 6 para uma vida extraordinária. Tire proveito dos feedbacks. Olha só que coisa bacana. Se eu te perguntar, você costuma... Ouvir o mundo? O que, que o mundo tem falado a respeito de você? Se os comentários de outras pessoas fossem um raio-x da sua saúde emocional, pessoal e profissional, como estaria a sua saúde? Olha só que pergunta poderosa! Ouvir, a, ouvir os outros, ouvir o mundo, é uma grande oportunidade de você crescer nessa jornada evolutiva. Logicamente, você vai ter que ter alguns filtros para poder tirar proveito daquilo que vai fazer você crescer. Mas você tem o um hábito de ficar ofendido quando alguém te fala alguma verdade? Se você reconhece que isso é uma verdade. Como é que você lida com essas coisas? É importantíssimo você prestar atenção na, naquilo que as pessoas que realmente te amam, que querem ver você pro, no outro nível, te falo, porque com certeza esses feedbacks vão apimentar um pouquinho mais a sua vida e vai fazer com que ela se torne um prato saboroso para que você possa degustar. Então, embora às vezes não seja muito fácil, podemos tirar muito proveito desses feedbacks. Porque como diz o meu grande mestre, aonde existe o veneno, sempre haverá o antídoto. Então, ou seja, esses comentários, aquilo que você tem dentro de você, com certeza vai te trazer o poder para que você possa ir para o próximo nível. Sétimo passo para uma vida extraordinária. Assuma o caminho da sua história feliz. O que é estar feliz para você? Qual é o nível de felicidade que você vive hoje? De que forma você tem contado a sua história? Qual é a história que você conta da sua história? Quais são as crenças que você tem falado, demonstrado, referente ao sucesso da sua história de vida? Quando você fala da sua história, é de uma maneira positiva ou é de uma maneira negativa? Você consegue tirar proveito de tudo aquilo que aconteceu? Qual é a história que você conta da sua história? As pessoas, elas têm a tendência de terceirizar sua felicidade. Você tem feito isso? Você é do tipo de pessoa que diz assim, ah, só vou ser feliz se eu tiver aquela pessoa do meu lado, se eu tiver meus filhos perto de, perto de mim. Como é que você reage a essas coisas? Estar interno, felicidade, é uma decisão que você tem. Você nunca pode dar aquilo que você não tem. Então, se você é uma pessoa feliz, se você tem amor próprio, se você acredita que você é uma pessoa merecedora, se você se pertence, com certeza, a história que você vai contar da sua história sempre será uma história de superação, uma história feliz. A felicidade é algo que todos nós construímos todos os dias com o poder de concriar um poder que foi nos dado e a gente pode concriar tudo aquilo que faz sentido na nossa vida. Porque existe aquela grande frase que diz, se eu posso imaginar, eu posso criar. E se eu posso criar, eu posso então conquistar tudo aquilo que eu desejo. Então, tenha certeza que você está construindo uma história de sucesso, uma história feliz. Quando você tem certeza do seu valor... Você permite que faça parte da sua vida somente aquilo que te torna mais forte, melhor e confiante. Olha só que coisa interessante. Você reconheceu o seu valor. Se eu perguntar para você, qual é o valor que você tem dado à sua vida? Você tem se valorizado? Quais são as características? Quais, é? Quais são os comportamentos que comprovam que você tem dado valor à sua vida? Tem se cuidado? Tem honrado? Sabe dizer não? Como é que você está lidando com isso? Ao assumir o caminho da sua história, você pratica o dar o seu melhor. Pois isso te trará o melhor dos outros. Sim, quando somos felizes, como somos, quando estamos satisfeitos, nós só, do, só damos aquilo que é bom. E quando isso acontece, quando doamos, não tem como acontecer o contrário. Você só vai receber aquilo que dá. Então aprenda. Aprenda a alinhar os seus pensamentos, suas crenças e valores e também suas ações com aquilo que realmente você quer. Pois eu tenho certeza que isso vai potencializar em muito os seus resultados. Assuma o caminho da sua história feliz. Então esse é o sétimo passo para uma vida extraordinária. Oitavo passo para uma vida extraordinária. Acelere os seus resultados. Olha só. Quer te perguntar: você hoje está correndo atrás dos seus resultados de fusca ou de uma Ferrari ou numa Ferrari? Como, qual é a urgência que você tem para estar alcançando aquilo que você realmente deseja? Como está o seu, as suas metas e objetivos? Tem conseguido a cada dia que passa se aproximar mais disso? Como é que está a sua sede de vitória? Tem colocado em prática os conhecimentos necessários para poder conquistar os seus sonhos? O seu senso de merecimento tem ajudado você a visualizar e agir de acordo com aquilo que você quer? Quando temos essa sede de vitória e começamos a agir para o local que queremos estar, isso se torna cada vez mais real. E é muito importante que você coloque o pé no acelerador para que você possa viver o quanto antes aquilo que você realmente quer, e ter muita clareza, como eu já falei aqui. Quando a gente está fazendo atendimento de coaching e começa a falar de sonhos, de metas, né? dentro do programa que a gente tem, muitas pessoas não sabem o que querem. A gente pergunta assim, ah, qual é o teu sonho? Ah, eu tenho um sonho de conquistar uma casa própria. E daí eu pergunto, e essa casa, como é que ela é? Quantos pisos ela tem? Quantos quartos? A cozinha conjugada com a sala? A sua garagem tem vaga para quantos carros? Tem jardim? Como é que é esse jardim? As pessoas não sabem porque elas não definem isso no papel, não tem quadro dos sonhos. Olha só que dica! Você pega um quadro, okay? pega a revista, enfim, recorta os seus sonhos, coloca lá com data, deixa isso muito claro, onde você passa, você possa ver né, os sonhos que você quer conquistar, porque quando você começa a imaginar, começa a criar isso dentro de você, você já começa a realizar isso isso começa a vir a vir para você de uma maneira muito mais rápida então deixe isso muito claro e coloque o pé no acelerador comece a fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias para alcançar os seus sonhos né? aprenda a valorizar o seu tempo não existe coisa mais cara no mundo do que o tempo o quanto você está valorizando isso você hoje com o seu tempo você produz ou só simplesmente está ocupado Olha só que dica, né? Eu, por exemplo, tenho isso muito claro na minha mente. Quando, às vezes, eu estou vendo que eu estou perdendo tempo com alguma coisa, eu me pergunto assim, poxa, eu estou ocupado ou estou produzindo, né? E de acordo com aquilo que eu realmente estou desejando para minha vida, que é uma questão de mais alguns anos, eu tenho que correr para poder chegar naquilo que realmente eu desejo. Então, olha só, ação mais conhecimento mais velocidade significa o quê? plenitude, vida plena, e nós sabemos que isso é muito capaz, é, é muito capaz de acontecer, porque nós vimos hoje, né, é, adolescentes, vimos jovens aí com seus 20 anos, né, conquistando essa vida plena, né, é, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, o Brasil é um dos lugares que mais produz milionários no mundo, e esses jovens são jovens na faixa aí dos seus 20 e poucos anos, né? E por quê? Porque tem uma mentalidade diferente, porque eles ap aprenderam desde cedo que para conseguir conquistar aquilo que realmente se quer, tem que colocar o pé no acelerador. Então, olha só, se você faz um plano bem feito, de, vamos lá dizer, de 3 a 5 anos, né, de conquistar algo grandioso, e você vai atrás e começa a fazer o que precisa ser feito, em 5 anos, gente, é menos tempo do que uma faculdade e você consegue conquistar isso, olha só que coisa prazerosa. Depois você pode fazer aquilo que você realmente quer, né? aonde você quiser, do jeito que você quiser. Né? Conheço muitas pessoas que no começo trabalharam muitas horas para ganhar dinheiro e que hoje têm a capacidade né, de poder trabalhar menos horas e ganhar muito mais, porque começam a, a gerir o seu tempo de uma maneira diferente por causa do conhecimento, da expertise que desenvolve. Eu farei em breve um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, para que possa ajudar você a chegar nesse sonho que você tanto quer. Porque muitas pessoas hoje têm patinado no mesmo lugar e achado grande dificuldade é, nesse sentido. Tá bom? Nono e último passo. Olha a palavra. Acredite que você é merecedor de sucesso. Acredite. Simples. Acredite. Desenvolva novas crenças e tenha atitudes assertivas e comportamento de vitória. Você tem que se sentir já vitorioso. É uma coisa interna. Tudo é sempre interno, pessoal. Se você tiver essas atitudes, esse pensamento, você é digno de tudo aquilo que você quer. Seja positivo e transcenda tudo aquilo que parece ser limitante. Quando alguém vem me falar alguma coisa, num atendimento, enfim, num bate-papo, eu geralmente pergunto, isso é real ou imaginário? E daí elas começam a colocar uma crença limitante eu pergunto para ela, olha só, fecha os teus olhos. E numa questão de dois, três segundos eu falo, seja ou viva aquilo que você realmente quer, agora, em três segundos. E é, e é muito rápido, a pessoa consegue visualizar muitas coisas. E eu digo, e aí, como é que foi? Ah, é maravilhoso. É bom? É bom. Ok. Viva isso. Teu cérebro não sabe. Gente, é repetitivo, mas eu vou dizer. Teu cérebro não sabe a diferença de imaginário, e, e, do que é imaginário e do que é realidade. É, é só química. Não tem como definir isso. Não tem uma maquininha lá dentro da sua mente falando que isso é real ou imaginário. Então, se você pode imaginar, você pode criar. Então, é simples. É uma questão de, de posicionamento, de crença. Ok? busque se espelhar em alguém que você modela, pessoas de sucesso. Nós somos a média das cinco pessoas que que nós nos relacionamos. E eu vou frisar algo muito interessante aqui, tá? Às vezes, aquelas pessoas que mais amamos, pessoas da nossa família, infelizmente, e acredite, não é por mal. Às vezes é as pessoas é, erram por ter muito zelo, OK? Mas às vezes essas pessoas elas acabam, como se diz lá onde eu nasci, Floripa, acabam jogando calmo os seus sonhos, né? porque elas não conseguem e acham, que você, e acham que você também não vai conseguir. Então, tome cuidado. Às vezes, seu, né? seus parentes, eles podem dizer, ah, você está sonhando demais, não sei por que você agora está pensando assim, começam a estranhar a sua maneira de, de, de falar, de pensar, de sonhar, porque você ousa ir além, então tome cuidado, né? esteja realmente associado com aquelas pessoas que querem ver o seu bem, que querem ver você no outro nível. E existem pessoas assim, tem muitas pessoas, se você, na verdade se você perguntar para qualquer pessoa, você gostaria de ir para o um próximo nível? Todas elas vão dizer que sim, mas pagar o preço para que isso aconteça, está se desenvolvendo para que isso aconteça, daí é a coisa fica um pouco atrapalhada na mente deles, porque a maioria das pessoas, elas querem apenas os resultados, e não o esforço de se conseguir o resultado. Então, desenvolva né, uma mentalidade diferente, respeito da sua da, das suas associações. Desenvolva a autocura, por usar a sua maior dor como um degrau para a sua vitória. Sim, quando eu falo isso, eu estou falando das incongruências da vida. Aquilo que às vezes você tem dificuldade de aceitar? Gente, é nisso que está o nosso maior poder. Quando a gente está vulnerável e começa a reconhecer isso, né? conhecer a nossa dualidade, isso é um assunto para um outro vídeo, você começa a realmente encontrar o poder que você precisa para fazer tudo aquilo que você quer e para entender absolutamente tudo aquilo que você precisa entender. Então, em breve eu estarei falando um pouco sobre esse tema, sobre a dualidade, para que você possa se encontrar, para que você possa girar a chave para chegar no autoconhecimento necessário e conquistar tudo aquilo que você precisa. Pense em tudo o que você pode fazer e comece a fazer isso agora. Né? Nossa mente, nós falamos muito do passado e do futuro, mas isso são apenas coisas que a gente é, usa para mensurar o tempo, porque na verdade o único tempo que existe é o presente, e por isso tem esse nome. Então aproveite cada segundo da sua vida. Aproveite as ideias que vêm surgindo na sua mente. Porque as ideias que vão surgindo né, com o passar do tempo, elas só vão acontecer porque é o tempo certo. Tudo acontece no tempo certo. Tudo que acontece na sua vida, queira você acreditar ou não, tem um porquê. Você é merecedor das coisas que acontecem na sua vida. Tudo que acontece é para que você possa estar pronto para algo maior. Porém, muitas pessoas não conseguem entender isso. Muitas pessoas que passaram coisas ruins na vida, não conseguem entender que isso só serviu para deixar mais forte. Então, acredite, tudo isso que aconteceu foi para te trazer até aqui e para que você possa, a partir de agora, acreditar que você pode ter uma vida extraordinária. Gente, esses foram os nove passos para uma vida extraordinária. E eu realmente desejo que você tenha tirado muito proveito disso. Qualquer coisa, volta ao vídeo, reflita mais um pouco sobre algumas perguntas que aqui foram feitas. Se tiver dúvida, pode estar chamando e compartilhe com as pessoas que você mais ama, tá bom? Desde já, deixo aí o convite para você se subscrever nesse canal, ok? Ativa lá o sininho para você poder estar recebendo aí as notificações. Eu agradeço de coração a sua atenção e nos vimos no próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus abençoe você e a sua família.